Felinhos TOGETHER, vocês pediram o ranking de pneus e lá vai. É lógico que eu montei isso aqui antes, né? Que é um esboço que eu vou usar, porque senão vai ficar tudo torto. A letra já não facilita muito, mas fica tranquilo. Eu vou ler cada um aqui e você vai se entender ao longo do vídeo. Mas antes, se o seu computador trava, ele insiste, né? HFW Informática vai resolver pra você, filho. O contato tá aqui embaixo, o site, o telefone... Vai lá que é confiança máxima. Você tá ligado, né? E se você quer fazer o consórcio da sua moto, carro, imóvel, negócio luxo, Multicons tá aí pra te ajudar também. Contato, site, WhatsApp, tem o 0800, tudo aqui na descrição, você sabe, né? Tem o se inscrever ali, sinaleta, tal, tal, tal, clica na setinha. Geralmente eu devia fazer um texto bem luxo, eu falho nisso. Aí tem o, os meus parceiros. Beleza? Então, fala aí. Ó... Oh, Lembrando de novo que é a minha opinião aqui, certo? Então eu não posso falar daquilo que eu não usei, do que não tem no Brasil, então não adianta. Então, é, não é engenheiro, lá, lá, não, é feedback meu com a minha moto que eu coloquei, mesa suspensão, aquele acerto que eu gosto tal. Beleza? Muito bom. Cinco marcas. Pirelli, Michelin, Maxella Dunlop e Bridgestone. Ah, eu uso um pneu que não tá aqui, eu sinto muito. Deveria estar aqui, tá? Não, é o chefe. Bom, ó, ó, seguinte. Aqui em cima eu coloquei o extremo, a performance máxima, o luxo do luxo, é, virar tempo, sem se preocupar com nada, pneu mamãe, beleza? E esses aqui estão em azul, ó. Por quê? Porque não tem. Então logo eu não posso falar. Mas se você tá em Portugal, ó, Japão... Estados Unidos, ao longo do mundo, você pode ter esses pneus aqui. Então o Bridgestone, por exemplo, você tem o Balatax Racing, que é o CR11 e o R11. Esses pneus não tem aqui. Deve ser um luxo, não sei. Logo, não posso falar sobre eles. Nunca testei, não tem como falar. Beleza? O do Mop você tem o Sportmax GPA Pro, Q1, Q2, Q3, um Q4, que é para track day. O Sportmax Alpha Q1 também não tem aqui, então eu não posso falar mas isso aqui é compatível a exemplo SC1, SC2, SC3, K1, K2, K3, lá, lá, lá. mas não tem aqui então eu não posso falar. Tem no, por exemplo o próprio AMA Superbike os caras andam com Dunlop, né? Então AMA, tô antigo, hein? O Moto América, tal, tá? então tem Dunlop, né? Etc. Tá? É Michelin seria o Power Performance Cup, o de pista. Não tem aqui, então esquece. Sleek eu também não vou falar, porque Sleek também é um uso campeonato bem restrito e a minha experiência com Sleek foi um Conti Ataque da Continental, que era um pneu muito duro, mas é, para quem quer ficar andando bastante vai bem e o Compicar que também é um pneu mais voltado para track day, onde você tem que acertar muito bem a calibragem, o trabalho de suspensão também, porque o pneu slick, como ele não tem os sucos dos pneus que a gente está acostumado, nossos pneus eles dobram assim, né? Fazer esse tipo de trabalho, e isso aumenta o contato da borracha, da classe de luxo. O slick ele trabalha assim, ó. então se você não tem um acerto fino com calibragem, suspensão, temperatura, você é, está ferrado, então ele precisa de um, de um pelionésimo a mais, eu não, e como eu te falei, eu só testei esses dois, não andei com o Pirelli slick não andei com o... Tem um Metzeler que é o Racetech slick também, não andei. Então não adianta falar de Sleek, beleza? Vamos porque a gente está acostumado, que a gente já viu. O Metzeler, o Racetech, que é o K1, K2, K3. O Supercorsa SC, que tem o SC0, que é um pneu que a gente usa para Superpoly, por exemplo. Que é um pneu bom para 5 voltas e é o melhor tempo da sua vida e já era é o pneu. Ele derrete muito rápido, ele evapora. Mas para virar tempo é o melhor tempo. O SC1, que você está acostumado, você anda no seu taquidei, etc, e tal, que é a, a mamãe da mamãe, né? O SCX, que é uma combinação entre SC1 e SC2, pneu muito bom também, que a gente tava usando bastante nas corridas de animal. O SC2, que também é fantástico. O SC3, que é, eu nunca usei nas corridas do SC3. aí Quem usa mais é o pessoal da, das 400, das 300 e tal, que é um pneu muito bom também. E a gente pode colocar ele é, quase lá com o Q3. Quando a gente veio pro Recitec, o K1, K2, eu já fiz um vídeo explicando e comparando é, ele com o Super Corsa, é bem antigo. E a grande diferença deles tá em relação aos sucos. Eu vou fazer aqui embaixo o desenho é, para cá. Então o Super Corsa, você tem um suco que sai assim, aí uma emendinha e faz isso aqui, né? Aí aqui, aqui e faz isso aqui, certo? O Recitec você tem isso aqui e... É, peraí. Isso aqui e isso aqui, assim, ó. É isso aqui e isso aqui assim. Você não tem justamente essa emenda aqui, ó. Certo? Essa emendinha aqui, ó. Que tem aqui no, no Corsa. E isso faz a grande diferença entre os pneus. Verdade que o Racetech foi um pneu usado no Asa Filman. Mé. Né? Irlandes. É, Irish. Que é um pneu Road Racing. Então, ele tem um desenvolvimento muito luxo pra corrida de rua. Tá? É, o Super é SC1. O SC2 tem uma carcaça um pouco mais maleável, sim, tá? Então ele é um pneu que é, ele aceita muito erro, exemplo. Ele salva todo mundo. Então às vezes você vê nos vídeos lá, nossa, foi. Viu o profissional? Que pegada! Como ele fez isso? O pneu. 98% dos caras que salva é o pneu. O cara tava lá, ali já tava boneco e veio, tá? Então. Isso aqui é de outro level e isso aqui também é de outro level. Só que por não ter essa diferença aqui, ó, então ele dobra um pouco menos que o Super Corsa. E essa sensação de dobrar um pouco menos dá aquela, aquele feedback de ser um pouco mais duro. E aí uma galera não gosta muito. Só que isso aqui de dobrar menos faz esse período durar um pouco mais. Então de repente você usava o Super Corsa 3 baterias, você vai usar 5 baterias o Metzeler aí é tranquilo. Um K1, por exemplo, que é compatível ao SC1. tá? Então, eu gosto muito desses dois pneus aqui. Aliás, para o meu bolso, eu correria com esses dois pneus aqui muito mais. Porque eu tenho o, o mesmo... Putz, se eu tomar, não é nem um segundo disso aqui, do SC1 e SC2. Só que eu tenho uma durabilidade a mais. Se tivesse mais voltas na corrida, por exemplo, isso aqui ia fazer bastante a diferença. Então, eu gosto muito. E, aliás, esse aqui, o K1 e o K2, eu já usei na rua também. as tá? ex 6 quem lembra? Durou 1.800km, se eu não me engano Mas, cara, 1.800km de puro prazer Então é um pneu bacana Que eu gosto bastante Mas aí quando você vem para um SC1, SC2, SCX é... é o extremo do extremo O meu melhor tempo no Superbike 42, 6, 16 veio uma combinação SC1, SC1 traseiro Então dia inteiro e traseiro, tudo é SC1 Foi onde veio o melhor tempo eu, a gente é... 12 voltas, irmão e o pneu já dá pra fazer só mais um treino de sexta-feira. Ele já... Então quando você tá naquele ritmo, o pneu vai embora. Nas milenta então não preciso nem falar, mas nas 600 Então se nas 600 já acaba, eu imagino na mil. Na mil, no final da corrida você já tá numa treta boa. A moto muda bastante, aí precisa ter um bom setup de susto porque vai embora. Tanto é que na minha ZX10, depois que eu coloquei o traseiro, eu consegui fazer o K3, né? Aquela diferença de calibragem que eu fiz duas e o amortecedor traseiro... Eu dupliquei o que ele tava rodando. Rodou 600, depois 100, o último agora eu troquei com 1,400. Na traseira das x 10 Só para você ter uma ideia, tá? Bom, então, aqui é o luxo do luxo. E aqui, para mim, também é o luxo do luxo, tá? Como você achar mais esse aqui, porque no sc 3 por exemplo, você vai achar medidas da Ninja 400, da R3. Usem 140, tá? No campeonato se usa o 140. Vai ficar fantástico. Apesar de só moto Se a Ninja 400, a Duke, por exemplo, para 150 põe o 140, não inventa do 160 porque você não vai aproveitar o, todo o pneu, ele vai fazer um ombro a mais aqui e ele vai te derrubar porque você acha que está com maior o maior pneu aí você fala, nossa, fui pro solo e nem chegou no final, não, mas não vai chegar no final porque não tem como é muito mais do que o projeto da moto, e o 140 como você está acostumado com o Rosso 2 que é o que vem nela, que é um pneu assim quando você faz um pneu assim, você ganha outra moto e fora o grip, então podem usar aí, vocês vão achar esse C3 luxo Tá? Então isso aqui, pista, pegada máxima, não se preocupar, acelerar torto e tal, é o que tem de melhor aqui hoje é o Metzeler e o Pirelli, beleza? Sendo que o Pirelli eu virei o melhor tempo e o Metzeler eu gosto mais por causa do bolso, certo? Tá, então vamos passar uma linha aqui, que a gente já zerou isso aqui, agora a gente vai falar de pneus que a gente usa na rua. Na rua eu coloquei uma sequência aqui que é o seguinte, Supercorsa SP, né, São Paulo, Power Cup 2, Racetech RRK3, que é o mesmo K3 que tá aqui. Esse K3, ele é tanto compatível com o SC3, só que é mais duro. Compatível com o SP, só que mais, mais mole com o SP um pouco. É, Puta que... Ah. É lá, é lá, é lá. É, é lá, é lá. Se você pegar na mão, até o pneu é mais pesado que o, que o SP. Eu vou colocar grifo no grifo. O Drag Max da Dunlop, não temos, não tem o que falar, não dá pra falar, se você tem aí, pode ser um bom pneu. Tivemos o RS10 da Bridgestone, vinha na esradeira, quando eu fiz a do Doca lá, o teste. Doca Together, é nós é, tava com esse pneu, um pneu muito bom, dura bem, é o mais duro de todos eles aqui, sim, confesso. A medida é a mais antiguinha, 690-55, lá lá lá, aqui já tem um 60, aqui tem um 60 e tal, é, mas é um pneu bom, um pneu bem bom. Na 10 também vinha. A Zeste 10 também vinha com o RS10 e tá? tal. Um pneu bem bacana e durava bem, dava uma boa performance. Perdendo pra esses três aqui com certeza, tá? Mas na durabilidade, é, esse aqui, esse ainda mais que esse aqui. Só que esse aqui bem interessante, tá? Mas não tem mais o RS10. Eu coloquei o RS11, que é a evolução do 10. Não temos aqui, não chegou, não vi. Então já vou tirar fora. Que é esse sim, poderia ser um grifo aqui pra gente brincar com esses três, tá? Mas não tenho, então eu não posso falar aquilo que eu não tenho. Então. Ficando o RS10, mas aí eu já vou tirar de foto porque você não acha mais também, só no original que vem na moto, mas ele perde para esses três aqui. Bom, vamos falar desses pneus aqui. Só que é para rua, filhos, por quê? Porque aqui a carcaça foi projetada para isso, certo? Então ela aguenta mais uh, as diferenças do asfalto, a composição do pneu, parte de silica, é... muito mais do que o SC1, por exemplo, que é carbono negro. E para ficar mais fácil aqui, que tem a silica e lateral carbono negro, né? Aí o outro, os outros outros de pista, tudo carbono negro e tal. Vamos falar de uma ligagem fácil. A silica é como se fosse uma camada, né? na verdade ela é, né mas vamos lá. Ela ajuda a diminuir a temperatura do pneu, isso dá longevidade, é, faz a moto ficar mais econômica também, faz a durabilidade do pneu aumentar, e isso é bom para o seu bolso e ele é pensado para o uso rua onde você tem diferenças de temperatura de asfalto inclusive e numa temperatura mais abaixo ele vai funcionar bem também tá então é um pneu que precisa de menos processo para funcionar legal esquentar menos beleza acho que ficou fácil aí é bem raso o que eu tô falando mas dá para você entender e um pneu que não tem a silica, por exemplo, é um pneu que ele é muito mais maleável, muito mais molinho, é, tá pronto pro grifo, só que você precisa esquentar ele, né, a gente deixa lá no cobertor no mínimo 30 minutos, só que aí o pneu é, ele copia tudo, sabe aquele, tinha um negócio que você colocava a cara nos preguinhos assim, fazia a sua cara assim, vai... É bem antigo, né? Mas é um negócio que, meu, é, é aqui, ó. Nossa, nossa, sabe tudo. Ó. Pega até a espinha do, do asfalto. Só que não dura nada. Você pega um, uma tartaruga forte e ele abre no meio. Então, por isso que esses pneus são pra rua. Supercorsa SP são as borrachas do, do SC. Porém, numa carcaça mais estruturada pra rua. Em algum momento é, você vai precisar disso. Power Cup 2 a mesma coisa. O Racetech RRK3 a mesma coisa. sendo que a linha K. É uma linha já pensada no road racing, beleza? Tá? A diferença desses dois aqui também tem o mesmo processo dos sucos, tá? Então a sensação que você vai ter é que talvez o K3 seja um pouco mais durinho. Mas eu prefiro... Já tô no meu terceiro K3 na ZX-10, EX por exemplo. É, para mim ele dura mais que o SP. Só que o SP ainda assim vai ser um feeling para quem não gosta de se preocupar com o pneu. Mas aqui, ó, eu tô falando um negócio aqui que é luxo máximo, tá? Mas o SP ele ainda é mais mamãe, eu gosto mais do k 3 Power Cup 2 é aquele pneu que eu testei também, onde a durabilidade é muito maior que a dos dois aqui, então quem pensa em durabilidade com gripe luxo, Power Cup 2 é a opção do momento, porque se eu fizer a rede 3 da P, o pneu quanto dura, ele vai durar mais, na minha Z6 durou 3.500 km antes de chegar no TWI, e o K2 o K1, por exemplo, durou 1.800km. Ah, mas e o K3? Não, não testei, mas não ia, ia chegar lá nos seus 25 meio, tá? Máximo. Então o power Cup dura mais. E o power Cup tem um negócio. Ele dura mais, mas eu cheguei até o seguinte, ó. Se você pegar, ele tem os sucos dele lá, aqueles papapapá, acabou, e é tudo borrachado, aí tem até os pontinhos é, de marcação slick. Só que assim, ele é bem profundo, o TWI. E aí você vê que tem uma camada, aí tem até, no, entre essas duas camadas aqui, tem um tracinho aqui, nela assim, né? E aí o TWI aqui. Quando ele chega, passa essa camada, fica rente aqui, é, e aí o TWI, tem gente que gosta de abusar e até lá. Fica outro pneu, tá? Escorrega bastante, e aí ele fica muito samba Então, eu terminei ele com 3.500, um pouco antes do TWI, quase rente esse tracinho aqui, que é o tracinho que fica rente aqui. Quem já viu o pneu na mão vai entender o que eu tô falando. Então, pô, se você for até acabar tudo, vai dar. Se você sobreviver, dá bastante. Mas eu não gosto disso, porque daí já tá correndo risco de explodir, sim, etc. Então ali, na margem boa, ele dura é, luxuosamente, beleza? Então assim, durabilidade com gripe fantástico. Gripe fantástico, sem se preocupar. Um intermediário entre esses dois aqui. Beleza? É isso que eu tenho para falar para vocês. Quando eu fui para a pista em Capuava, por exemplo, eu não tenho curvas é, tão fortes assim. Então eu virei um I30 com o Cup 2. Tudo bem, quando eu fui com o SC, SC, eu virei um I29. Daria para virar 1,29 um com o Cup 2. Por quê? A diferença eu senti no Cup, quando eu fui para Interlagos, que eu Fiz um traque dele lá de Cup, então não sei o que. Veio 1,46 sem inventar muita coisa. Mas você já sente o seguinte. No Cup ele tem, tem aquele ressaltinho aqui que dá aquela, é, um aviso de tipo... Ó, chegou no limite, daqui pra cá vai escorregar. Então é muito bom pra quem souber usar isso. É um, é, é um super aviso. Só que às vezes você olhando para nós, você fala... Não, tem isso aqui, mas isso aqui. E aí você confia nisso, é lona. Então o Cup 2 que não é um pneu de pista, projetado parece de rua, mas funciona muito bem na pista, você vai ter que é, tardar mais o, a, a, o traço de entrada, porque se você fechar antes, você vai ter que ser espalhado, aí por exemplo, você está no supercorsa, você vai fechar antes, você fala, putz, preciso trazer mais. Você traz mais, o supercorsa vem, ele vem até onde vem e de repente ele vai escapar assim ó, e vai embora. Mas ele ainda veio o pelinho, esse pelinho não tem no 2, então ele para aqui, então você tem que Tardar um pouco mais para fazer o traço certinho. Você precisa fazer o traço certo em curvas de raio longo. Por exemplo, é, uma entrada do lago, uma entrada do laranja. Foi onde eu mais senti que necessita, porque é uma frenagem boa do lago. Tem aquela curva em V e laranja também você faz um V dentro dela. Então foi nisso que eu senti a dianteira, tá? Mas é isso aqui que eu posso falar. Então isso aqui para rua é o luxo do luxo. É o que tem de melhor para você não se preocupar com nada. Lembrando que todos esses pneus aqui, eles só funcionam quente. E eles esquentam muito rápido também. Questão de 20 minutos aí. tá todo mundo pronto, certo? Aí você vai ver bem quentinho, bem, bem, bem macio. É, se você usar isso aqui saindo de casa, dando mão, você vai cair com todos eles. Porque parece que tem um calo na caixa, não funciona. É um pneu que só funciona quente. Por isso que não são pneus apropriados pra chuva. E por isso que quando você lê na descrição do pneu bom pra chuva, já esquece ser racing com ele. Então, lendo a, lendo a descrição, durabilidade, bom pra chuva, esquece inventar qualquer coisa ali, porque não tem, é um pneu que ele tem que ser bom pra tudo, é um pneu pato, não é um pneu que é projetado pra isso, entendeu? Por isso, é já é um ponto bem bacana de você se atentar. Então, aqui, é, é isso aí, vou passar uma linha também, e aí fica... É, aqui na durabilidade, todos eles tem, vai ter a mesma performance para você, mas vamos supor que você é um cara que tem um feeling bom, durabilidade, tá? É, sem pensar em nada, e o meio termo desses dois aqui, que é o Heistec K3. Maravilha? Então o Supercorso é sem pensar em nada que eu falo, é rinha, lá, lá, lá, lá, que ele segura a bronca, e aqui também vai... É, mas aqui seria um meio termo desses dois aqui. Mais ou menos, tá bom? Beleza. A linha de baixo... É a linha que ficou caro pra você, isso aqui. Mas você ainda quer fazer uma performance. É uma performance miserável. Certo? É uma performance que dói o bolso. Porque eu sei que isso aqui dói. Dói. Dói o bolso. Dói, caraca. Não tem, não tem como eu falar aqui não. O perro derrete. Né? Caraca. Uma das coisas que eu mais tô sentindo nas EX10 é o bolso, velho. Eu fico imaginando na pista. falando: falo, nossa, não dá. Não dá, porque vai embora. É, é cassino. Então, é, cara, tá ficando caro isso aqui pra mim. Às vezes eu ando muito em linha reta ainda, mas eu gosto de chegar naquela ser rosa aí, né? Então eu preciso de um negócio mais ou menos. Tá. O Britson tem o S22. Eu coloquei ele aqui nessa linha, mas ele tá mais pra essa linha aqui, na minha opinião. Ah, não. Não quero. Não quero. Tá. Aí você... Então, mas aí... aí olha aqui que, que fita, tá? Tá. É, eu não quero Mas se você for E eu falei que é minha opinião Então não vale Mas eu vou falar vai. Eu vi vários negócios de gringo O M9 se superando, superando Esse pneu aqui E superando esse pneu aqui também Cara Ah, esquece Eu vou na minha opinião Não Não também Tá, tá. O M9RR É um pneu que ele é Um racetech com os tracinhos aqui na lateral é, é, eu acho que ele é original da S1000, a, a S1000RR, tá? É um pneu bom, é, é, mas, putz, cara, eu te falo, o Power GT, que também é um, um Power Cup, eu acho, eu, eu gosto mais do grip dele do que o M9RR, eu andei com a BMW com esse pneu aqui, tá, em Capoava. E dá para fazer, é legal, pá, hum, é valdomiro, mas assim, eu gosto mais do Poro GT. Porque o Poro GT, ele é um, é, um lance do RS. E o RS eu usei até na primeira etapa é, em Interlagos e Duquinha. Então, cara, eu gosto muito. Então é um pneu bem bacana aqui. Mas é um pneu legal. Só que aí, desses dois aqui, eu prefiro o Rosso Corsa 2, tá? Eu andei recentemente a Panigale de Super Corsa, SP e a Street Fighter de Rosso Corsa 2, certo? não misturem Rosso 2 com Rosso Corsa 2, tem um Corsa no meio, Corsa de Corsa de corrida, Corsa lateral de Super Corsa, beleza? tá, muito bem, eu achei o pneu fantástico, fantástico mesmo achei que é é, é o luxinho e eu achei ele melhor que inclusive o porsche GT o M9RR esse aqui, então. Bom, eu achei muito melhor. Esse up nós vamos ter, que é o Rosso Corsa 4, que é o pneu que acabou de chegar. Eu queria ter muito testado esse pneu. Aliás, pessoal da Pirelli, é? Together, hein? Vamos aí? Vamos aí? Tô ligado! Cara, é, tudo que eu vi lá fora de review gringo e... Não é a tua opinião, Turma. Calma. Review gringo é piloto. Piloto vai lá. E dá o feedback Não tem suco de laranja não o fabricante Ele fala, ó, é aqui, aqui tal Então, tanto é que Como que se desenvolve pneus, filhos? Tem angeliê, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Depois para quem vai? MotoGP é, WSBK BSP, lá para Superbike, sei lá, mas é o piloto Ó, funcionou assim, funcionou nessa hora Nessa temperatura não deu, nessa calibragem não deu A cracaça assim tem que ser assim Etc, etc, tal, tal, porque o segundo passo É, é do piloto Vi de Jorge Lorenzo pedindo um banco melhor. Vi de Scott Reddy pedindo para aumentar 3 cm da balança da BMW. Então, assim, piloto é o que vai dar o, o, a lapidada no pneu final. Então, o Rosso Corsa 4, de tudo que eu vi, malandro que pneu. E esse pneu que é o Rosso Corsa 4, hoje ele dá um cacete no Power GT, no m 9 r e no S22. Então, a gente tem essa opção aqui que é fantástica para quem estava com o Super Corsa SP. Quer dar uma economizada, mas vai se surpreender. Eu peguei na mão, ele é, ele é mais leve, fica meio, não sei o que o senhor está querendo, é mais leve que o K3 quando eu peguei na mão, você acredita? Pode acreditar porque eu peguei os dois na mão e falei, não é possível, mas eu fui no K3, e teimosia. Mas, cara, é fantástico. Então, Rosso Corsa 4, hoje é o pneu da Performance Miserable, o que, que significa isso? Calma, filho, é que já não tá aguentando mais o Super Corsa, esse pneu aqui quer um pouquinho mais, sem perder aquilo, e eu vou te falar que às vezes dá é, um, segundo, um, um segundo e meio, dois segundos, tá? Sério, então pode ficar tranquilo com o Rosto Corsa 4. Então, na minha opinião, aqui embaixo, esse aqui vem em primeiro lugar, é, eu ficaria ainda... aí é, Primeiro lugar, Rosto Corsa 4, primeiro lugar disparado. Depois você pode ficar entre Power GT e o Rosso Corsa 2. E eu ainda gostei mais do Rosso Corsa 2, tá? Aí depois tem o M9, é um pneu legal. E aí o S22. Tem gente que vai gostar mais do S22, tal, tá? enfim. Meu primeiro colocado é o Rosso Corsa 4. Beleza? Beleza. Filhos, daqui pra baixo, esquece performance. Tá? Esquece, esquece, esquece, esquece. Esquece o que você vê nos meus vídeos, tá? Aliás, aqui... Já um certo cuidado, porque é, tirando a Street Fighter ou a moto que vem de série, os meus vídeos, eu sempre tô nessa linha aqui de cima, tá? Na pista eu tô nessa linha e na estrada eu tô nessa linha. Então, o que, que eu imagino? O que é o normal? Você vê meu vídeo e você quer fazer igual. Às vezes você vai errar, vai forçar mais na acelerada, não conhece a curva daquela freada, tal, não sei o lá, não quer que saia do nada, aqui vai resolver seu problema. Ele aceita muito erro. Quando você vem para cá, aceita bastante erro, dá para você ter a performance também luxuosa. Eu tô para te falar que aqui tá quase ali, mas eu preciso testar o pneu. tá? Aqui não dá. Aqui não dá para você fazer o que eu faço. Daqui para baixo não dá. Beleza? Daqui para baixo eu não indico nem 600 e nem 1000. Apesar de ter todas as medidas aqui e tal, eu não indico nem 600 e nem 1000. Aliás, fazendo um dedo aqui, quem tá de 300 e 400. Tem a opção de pista, o SC3, tá vai ter a opção de pista na Michelin, Power Cup Evo, que é o abaixo do, do Cup 2, mas na moto de vocês vai sobrar pneu. tá Então você tem é, Super Corsa SC3, Power Cup Evo, eu não sei se tem o SP, acho que tem alguma coisa outra de SP, Metzeler não tem, uma, o mínimo é o 160, aqui esquece, esses dois para pista. Aqui não tem nada para vocês. Tinha antigamente o Power RS, que eu até recomendava para uma galera que me perguntava. Eu não sei se o Power GT, eu sei que tem, mas eu não sei se está disponível aí. Tá? O Rosso Corsa também eu vi, eu vi que tem no site Pirelli Gringo, mas eu não sei se está disponível para nós aqui de pequenininha, mas seria uma outra opção. Aí de pequenininha você tem disponível o Rosso 2, que vem nas motos, tem o M5, né? Eu vi que no Rosso 4 tem a medida 150, no rosto 3 também. O Power 5 eu não lembro agora, tá? Mas, enfim, então isso aqui é o seguinte, é pegada passeio turístico, pegada rolê com o Guarupa, passeio com a mulher, é, viajar, é, etc, etc e tal. Não é pra fazer o que você vê eu fazendo, não é, não é, não é. E de preferência, se isso aqui fosse só medida de moto de pequena, seria melhor ainda, só pra moto pequena isso aqui, ó. só pra moto pequena, já era. É. Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui. Aí eu trouxe o S22 pra cá, tá, que eu acho que ele tá mais... Aqui, mas só que é, se eu trouxer ele para cá ele vira esse aqui e esse aqui é, é a disputa máxima tá mas aí é muito é muito quem gosta quem gosta beleza mas é aqui vai ser disputa pau a pau tá mas o S22 ele tem que estar tá aqui beleza mas eu trouxe ele para cá confusão aí Durva. não é aí não é opinião minha opinião mas tá então, ele, é, aqui ele vai ficar com esse aqui, mas ele tá aqui, então eu vou tirar ele daqui. Beleza. Aí tem o S21. Beleza. Deixa o S21 aí esquece o S21. É, vamos falar disso aqui. Então, rosto 2. Rosto 2. O que, que, que, que você vê no rosto 2? É, Ninja 400, Z400, R3. Você vai ver o M5. É, MT-03, você vai ver o M5. Na Duke, você vai ver o rosto 2. Na nova Phaser 150 você vai ver o rosto 2, tá? Rosso 2, para quem não sabe, eu vou, vou dar um prazer aqui, ó. Rosso 2, M5, prazer, é o mesmo pneu, são iguais. Tá? Rosso 3, 07, prazer, são iguais. Beleza? Tá? Prazer. Ah, eu não sei se eu pego o M5 ou o Rosso 2, tanto faz. Vê o preço aí e já era. Tá, beleza. Beleza? Beleza. Se ele vem já de série em motos pequenas, você vai colocar numa grande. Imagina, o pneu vem de série em moto pequena. Vem de série. Né? O que você gostaria que viesse de série, tirando a, a, a, as europeias numa moto japa, supercorsa, não vem, vem nas europeias, né? Imagina. Então, vem de série nas japa. Que não vem qual é o que? Série. Então não dá para colocar em 600, né, filho? Não dá para colocar em 1000 e querer inventar, né? É igual os Palette Road, que eu já deixei aqui pra baixo. Que aí, meu Deus do céu. Tá? Então vamos lá. Beleza? Então isso aqui é pra moto pequenas. Pequenas. O Rosso 4, Power 5 e o 22. Eu faço uma vista grossa aqui, ó. Pra 600 e mil. Pra andar boneco. Não é pra inventar, é pra andar boneco. Aquela... Hum... é isso, tá, por exemplo, a Café Racer da Honda lá, a Mileta, veio com o Power 5, é um pneu bacana, uma pegada normal, vai, diverte, ele faz, a transição legal, você sente, bem, tem um bom grip, né, ele vai na chuva, ele né? dá aquela, se é bom para chuva, já falei, então, é isso aí, D214, esse pneu veio nas ex 6 onde eu andei com controle de tração ligado, e é isso aí, eu não quero mais ele, Tá? Vem na minha 36. Não quero. Não quero. Beleza? Não dá. Aí tem o S21. Ele é... Não quero ele também. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Você gosta, né, filho? Não quero. Vai perguntar. Não quero. Vou falar. Não quero. Bom, aí nós temos o Power 5 e o Rosso 4. Beleza? Fiquem à vontade aí. Um, dois pneus que aí Você, os fãs da Michelin vão pra Michelin Os da Pirelli vão pra Pirelli E aí já era, tá? É um pneu que, são dois pneus aí que concorrem Aí, eu faço um vista agora pra vocês se desvindem Por causa do que eu falei, e já era Tá bom? Tá, beleza é, Eu não sei optar porque eu, eu, eu, eu, eu não usaria nenhum dos dois Simples assim Quer pegar a chuva eu vou de carro Quer pegar a chuva, tô correndo, já gastei maior grana Tô disputando o campeonato, preciso correr não é, não é pra, não é pra, você entendeu, né, filho? Muito bem, tá, beleza. Falei que era um vídeo com pneu minha, o pneu minha é assim, filho, tá bom? Então tá, então já sabe que o osso 2M5 é igual, osso 3M7 é igual, minha opinião de novo, beleza, tá? Fica, fica assim, pra você não ficar xarope também, e motos pequenas, motos pequenas, minha opinião também, beleza? E esse aqui é um pneu que eu expliquei. Eu fiz um vídeo falando dos rostos 2, que é aquele pneu de dois times. tal tá? Vou colocar aqui embaixo todos os vídeos que eu falei sobre esse pneus, É comparativo lá em cima. Esse aqui, que é a pilotagem de dois times, é um pneu, é um vídeo antigo já. E já Isso aqui, agora por exemplo, em moto pequena, quando a gente fala do rosto 2, M5, rosto 3, se tiver o rosto 4, M7 e tal, no assim que não tem medida pequena. Dá pra você fazer um cartódrominho. pneu é legal, vai legal. Só que é aquilo, né? Qual que é a diferença fantástica disso pra isso, disso pra isso, disso pra isso? Um pneu ele é assim, ó, essa é a lateral do pneu, e o outro pneu é assim, ó, caraco, aí eu falo, por isso que eu falo pra você, muito tempo eu já falo isso, não adianta aumentar medida, mude o composto, por quê? Você vai aumentar a medida. Beleza, esse pneu aí não vai fazer mais 140, que é um Corsa, que é um, um PowerCup 2, que é um Recitec, enfim, então não adianta, vai aumentar mais medida no rosto doido, vai ficar assim, ó. aí você põe no seu Uno, tira da moto e põe no seu carro, vai ficar melhor ainda, tá, então essa é a grande diferença, é o desenho do pneu, isso te permite inclinação, isso, é, um pneu desse aguenta muito mais temperatura no ombro do que isso aqui, esse é um pneu que já funciona bem frio. Se ele já funciona bem frio, não vai funcionar bem quente. Vai ficar mais duro ainda. Vai ficar mais rígido. Não dobra do jeito que tem que dobrar. E vai escapar sem falar nada. Porque ele não aguenta. Por isso que não pode ser em moto grande isso aqui para performance. Mas moto pequenininha até dá. Só que ele vai limitar também até certo ponto. Aí por isso que dá uma também na pequenininha e você não sabe explicar o que aconteceu. Você entendeu? Então é isso aqui. Isso aqui é para andar salaminho. Não é para inventar fazer isso aqui. Beleza? Tá. Então, beleza. Linha de baixo. Você é louco, filho. Eu não quero falar. Eu não vou falar. Eu me nego a falar. Não vou falar. Eu não vou falar. Cara, isso aqui é pra você andar no dia a dia. Esporte Demon. Pra você andar no dia a dia. Pollock's eu já coloquei aqui. É. Pollock's Roads. 1, 2, 3, 4, 28, 226. Pollock's Road é pra andar na rua em linha reta. D2222, que esse aqui acho que vem da CBQM. Meu Deus do céu, da que Não dá. Não, não, não. Não quero, não quero, não quero. Então o Polo Street que é pra motinho menor. É, é CGzinha, Factor, caraca, blá Acho que o Sport Demo também tem para moto menor. Aí se, se botar, aí assim, ó. Isso aqui é um pneu, isso aqui é o Polo Street, Sport Demo, etc. Eu não sei nem as medidas mais esses pneus aqui. Mas isso aqui seria um super costa da CG. CG, quando eu peguei a do Belo Belo, veio com um Evorim, por exemplo. Cara, dá pra fazer oito de macacão, dá, dá pra colocar jogo no chão, eu coloquei. Então, por isso que eu falo, às vezes o cara pergunta, ah, fala da moto pequena, se você colocar um Dragon City, se você colocar um Polo Street, se você colocar um, um, um, um, um Sport Demon, se tiver, é, deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa aqui, que eu fiz um, um, um guerinho aqui, ah, esse aqui é porque eu tô com feel free, mas era feel free na city e eu fiquei na dúvida do City Grip. Tá aqui no como dá pra. Dá pra de, de, de, pneu sobra. Esse fio free aí que eu tô usando, na né? scooter, vai embora. Que é uma opção da dia a dia. Então, se tiver 228 sucos, tá bom, porque ele vai escoar bem a água, vai funcionar no frio, vai funcionar no quente, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A moto não tem força. Cara, se você colocar um Sport Demon em qualquer moto pequena, vai parecer um Super Corsa. Se colocar um Polo Street, vai parecer um, um Power Cup 2, beleza? Então, por isso que nas motos pequenas, aí você pode entrar com as marcas que você não viu aqui: é, Vipal Technique, é, Kenda. Xancra, Ayogura, Augusto Fernandes, é, Durval Careca, todas essas marcas que tem aí, aí, você pode colocar as motos pequenas, vai que vai, que é, moto, que é pneu barato, pneu pra você bater, pneu pra rodar, e já era, e é isso aí, beleza? Então, pra quem não... ó, as motos pequenas aí, tá? Dica aí, eu quero um supercoço da moto pequena, Sport Demo ou Street, beleza? E é isso, eu acho que é isso aí. Bom, esse aqui é meu ranking de pneus que vocês pediram, com a minha opinião de cada um aqui, e acho que vocês, daqui vocês podem ter aí um norte do que vocês querem usar, e já era. Maravilha, filhas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, muito é, acrescentador, acrescentador na sua vida, deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito, e tamo together. Au! Total.